Alerta, um novo golpe do sorteio no Instagram, muito cuidado. Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital, para quem me acompanha e me segue aqui no canal, já sabe que eu estou com tráfico pago e também fui produzido trabalho na internet desde 2018, para realmente trazer para vocês aqui conteúdos reais, verdadeiros, na lata mesmo, sem enrolação. E nesse vídeo de hoje, eu vim trazer para vocês um conteúdo bem mais fora da curva, um conteúdo que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês aqui que me segue aqui no meu canal, sobre um alerta que me aconteceu agora há pouco, beleza? Eu quero trazer para vocês aqui o formato de vídeo, eu gravei já a segunda parte, então assista esse vídeo aqui até o final porque vai ser muito importante você pegar esse conhecimento e para você não cair em um golpe isso tá bom dentro do instagram minutos atrás em 10 de janeiro de 2023 eu fui informado no meu direct que eu tinha participado de um sorteio que a qual eu nem sabia que tinha participado e vinha me informando que eu tinha ganhado no sorteio e nesse sorteio tem ganhado justamente um iphone pro max olha só que louco e vendo todas essas informações tá vou deixar aqui nos prints aqui todas as conversas para você ver ok e com base em todas essas informações que eu obtive, eu resolvi criar um conteúdo, um vídeo para te dar como alerta. Para você não cair em golpes aqui de sorteio dentro do Instagram. isso está acontecendo com muita frequência. Então preste atenção, assista esse vídeo até o final, porque vai ser de extrema importância. Se você já gostou desse vídeo aqui, galera, desce aqui embaixo, deixa seu like e seu comentário. Porque isso vai me motivar, vai me incentivar cada vez mais a trazer vídeos assim fora da curvas para você Aqui no canal te ajudar a te dar um alerta, possivelmente que você possa cair em golpes aqui dentro do Instagram. Então fica ligado, assista esse vídeo até o final porque vai ser muito importante. É a parte exatamente que eu te mostro o perfil que eu te mostro qual foi as conversas tá para você não cair em um golpes assim de tipo semelhantes aqui na internet. E dito meu grandioso alerta para todos vocês que consomem que estão atuando no Instagram ter muito cuidado com esse tipo né, de perfil e de informações que vocês lhe dão aqui. A internet, beleza. Quem tá na internet, cara, pode falar o que bem quiser, então fica atento para vocês não cair em golpes já, assim, né? Do caso semelhante, vou clicar aqui no perfil. Clica aqui no meu Instagram. Vou te mostrar aqui a todas as conversas no direct. Vou te mostrar o perfil, tá? Do sorteador que realmente me propôs, ok? Que me mandou as mensagens. Então fica para você, tá? Esse alerta muito importante. Vamos clicar aqui, ó. Vou aqui nas conversas aqui, beleza, ó. Vamos clicar aqui em conversas. Esse aqui é o perfil, tá? Vamos clicar aqui no perfil, ó. Beleza? É esse aqui é o perfil. Vamos clicar aqui no perfil. Depois a gente mostra as conversas, tá? E aqui, ó. Ele já me privou, beleza? O perfil já me ocultou aqui. Não tem como mais nem ver mais nada dele, tá, ó? O perfil já me ocultou aqui, gente. Já me cutou. Tá? Eu tô com o celular aqui, plugado aqui, para justamente para compartilhar com vocês essa informação tá esse perfil aqui ó tá esse perfil que ele já me ocultou mas tá aqui as conversas aqui ó ele deixou aqui as conversas aqui ó. o primeiro contato que ele fala pra mim é ele manda para mim aqui ó você foi nosso seguidor e ganhando do sorteio beleza aí fala aqui olá vem informar que você tá, tá aqui a mensagem você pode ler você pode pausar o vídeo você pode estar tá lendo tá ele me informa aqui tá que eu fui ganhador Ok de um celular, né? Você foi premiado ou premiada com o um iPhone 3 Pro Max, tá? tá? aqui, ó. Beleza, e aqui informa que até a data, inclusive, né? Você terá até o dia 11 de janeiro para realizar a retirada, ok? E solicitar o envio pelo SEDEX, tá aqui, e aqui em logo mais embaixo, ele me pede o endereço, CEP, o bairro, e-mail e telefone, tá? E atenciosamente, tá aqui ó, o Instagram deles, aqui embaixo, ó. Esse aqui, é o Instagram deles, tá? E mais embaixo aqui, ó, eu coloquei aqui a mensagem, tô sabendo do seu sorteio colega pode dar mais informações sobre o texto acima então eu perguntei mas mandei os áudios aqui para ele me informar né exatamente como que funcionava mas eu já sabia de fato que era um golpe né isso não passa de um golpe certo eu já fui puxando conversas aqui para mim e para mim vendo né, até onde a pessoa ia com essas informações falsas beleza olha só informa aqui, ó. você foi o ganhador do sorteio Aqui ele informa aqui, ó, você foi o ganhador do sorteio, amigo. E aqui me manda né as imagens do aparelho, tá? Do iPhone, né, ó? Olha, olha, só. E me manda um vídeo ainda. Olha só. Me manda um vídeo, ó. Tá vendo, ó? Ele me manda um vídeo ainda. Isso é para você ficar em alerta. Isso aqui é para poder te chamar a atenção, para ver que que para mostrar que é real. Tá, então fica para você aqui esse alerta. Muito cuidado, muito cuidado aí com os sorteio aí que vocês é, participam, que vocês atuam aí, porque tem muito, muito na, na internet tá cheio de pessoas mal intencionadas com esse pensamento. Então, para você não cair num golpe, eu tô criando esse conteúdo para te ajudar. Para você ficar em alerta com todos esses, com todo esse tipo de sorteio, com esse tipo de informação que não vai fazer maior sentido para você. Beleza, vou clicar aqui ó. Então eu falar aqui para você aqui ó, estamos aguardando você no nosso WhatsApp. Então, por pela minha visibilidade? Se uma empresa ela é séria, ela entra em contato com você, ela te liga, ela te manda mensagem, tá bonitinho, tudo mais para contactar tá, para te informar que aquilo é real. E aqui não, tá aqui. Eu, eu, depois de muitas mensagens, como você já pode perceber ali em cima, tá aqui, ó, o WhatsApp deles, tá? tá aqui, ó, o WhatsApp deles, aqui, ó, certo? Então, eu falei show. Passei seu contato aqui. Então, eu salvei o contato deles. Eu resolvi salvar o contato deles aqui no meu WhatsApp. Então, eu mandei uma mensagem para eles aqui no WhatsApp. Olha só, tá? Que eu coloquei aqui, ó. O perfil deles aqui. Então, como eu formei para vocês, eu salvei o contato deles. Tá? E o perfil deles está aqui, ó. Certo? O perfil deles está aqui. Eu salvei vi como iPhone, tá? Então, eu coloquei iPhone, né? Loja de celulares. Muito genérico esse nome aqui. Muito genérico. que loja de celulares tem um monte, né? O perfil também, ó nem perfil tem beleza e aqui eu fui é... comecei a fazer algumas perguntas para ele aqui ó mandei os prints né para comprovar né mandei os prints que ele mandou para mim os prints tá eu mandei para ele aqui ó para né para dar para filtrar para eles lembrarem e aqui eu perguntei para eles tá eu perguntei aqui assim ó o seguinte ó Fala, Jorge, beleza então é como eu te mandei nas imagens aí, sem informar que foi o ganhador desse telefone né? E... Quero saber mais informações, por gentileza. Beleza? Beleza. Aqui em seguida, ó, ele fala assim: você foi o ganhador do sorteio interno. Aí eu mandei mais um outro áudio pra ele. Então, você pode mandar um áudio pra gente, por favor? Explicando mais, entende? Sobre esse tal, esse, esse tal sorteio, né? Que eu fui ganhador, tudo mais, etc., né? Show, tá. Você tá me informando, né? Que foi fui ganhador. Certo? Beleza. É. Tá, já que foi ganhador, e aí, como é que fica agora? Como é que fica, né? Pra ganhar, pra pegar o telefone e tudo mais. Você pode mandar um áudio, por, por gentileza. Isso vai facilitar aqui pra gente, por favor. tá Então, e dito isso aqui, tá? Eu mandei o um áudio para ele. E olha só a resposta que ele me deu. né O tamanho da resposta. Ô, maluco. Vai tomar no seu cu, seu chato do caralho. Se foder, mano. É muito chato, mano. Se foder, Beleza, então você já pode notar Que a voz do cara, né, já não é uma voz boa E no fundo também, passa uma música Tipo, uma, uma música, né, meio que ali Voltada ali pra, né Cara, coisas ruins, me entende? Então você já percebe que esse perfil, gente É um perfil, realmente Que tá pra enganar as pessoas Ok? É uma pena que eu, eu não pude puxar aqui o perfil dele para te mostrar aqui, ó. Ele já acabou, tá vendo aqui, ó, em tempo real. Ele acabou de me bloquear, tá? Olha só, em tempo real, galera. Olha só que louco! Em tempo real, ele acabou de, de me bloquear, tá? Ó, acabou de me bloquear aqui, ó. Tá, me bloqueou, tá? Tá bem aqui, ó. Tá vendo? É, agora há pouco vocês podem ver no vídeo o que que tava tá o perfil dele aqui, né? E ele acabou, cara acabou de me bloquear. Então, por quê? Porque o cara trabalhando, tá? É para burlar as pessoas, para enganar. Ok então cuidado com um golpe desse tipo aqui é um golpe aqui não passa de um golpe tá que você pode estar tá sendo prejudicado Ok com falsas promessas mentiras tá desses dessa galera desse povo desse tipo de gente desse povo desse povo desse tipo de gente tá que tá querendo burlar e enganar as pessoas Então muito cuidado com os sorteios que você atua aqui na internet, ok? No teu Instagram, principalmente, beleza? E nesse vídeo aqui é para te ajudar, para te passar essa, essa informação. E esse vídeo que, nesse formato aqui, ó, quase que em tempo real, ok? há poucos minutos atrás, ok? Tudo estava acontecendo aqui, ok? E eu quis ir mais além, para puxar mais informações, até para criar esse conteúdo, para criar esse vídeo para você. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Por favor, compartilha, tá? Compartilhe e deixe o seu comentário, o seu like, que vai ser muito importante. Se você compartilhar com mais pessoas, gente, mais pessoas não vai cair nesse golpe, vai ficar mais em alerta, então vai ficar mais né, difícil para que essas pessoas tenham acesso a você, Tenha acesso até o perfil, tá? Para você não cair em falsos golpes, mentiras de pessoas que trabalham com um tipo de coisas assim errada, é né, com sorteio. Não tô generalizando todo mundo, todo sorteio, mas muito cuidado com os sorteios que vocês atuam aí dentro do Instagram, com outros perfis. Muito cuidado, beleza? Então, inclusive, eu bati, vou eu tirar até uns prints. Inclusive, eu tenho até os prints aqui também, ó, pra te comprovar mais ainda, ó. Tem uns prints que eu tirei aqui do meu celular mesmo, ó. Os prints, tá? Eu vou te mostrar aqui na galeria aqui, ó. Beleza, Tem uns prints aqui que eu vou mostrar para vocês. temos aqui os prints, tá? Que eu falei para vocês aqui, ó. Tá? Os prints que eu que eu bati nas fotos tá, dos prints, beleza, ó. Aqui olha, é o perfil deles. Temos aqui também as conversas, tá, ó. Esse aqui era o perfil que tá vendo, ó, quando tava ativo aqui. Beleza? Esse aqui é o perfil. que eu olhar se tem como dar um, dar um zoom aqui pra vocês. Não, não, não tem como dar um, dar um zoom pra vocês. Não tem como dar um zoom. Vou tentar voltar aqui para ver se um, um zoom pra vocês aqui, ó. Se eu conseguisse dar um zoom aqui para vocês, galera, era muito bom, mas eu não vou conseguir dar um zoom. Eu tô conectado no meu telefone, beleza? Então fica para vocês aqui ó. Essa informação aqui que eles passam aqui, totalmente falsas. Beleza, muito cuidado para você não cair no golpe, né? É que como eu quase que caí, beleza? Então esse conteúdo foi um tipo de informação, um alerta possivelmente para você. Beleza, talvez você aí tenha, é, talvez você tá aí atuando em algum sorteio. Você também. E cai e cai até no sorteio assim, desse tipo que semelhante como este aqui, beleza? Então fica aí esse alerta, compartilha com as pessoas, deixa o um comentário aqui embaixo, ok? E se inscreve no canal para você não perder conteúdos assim semelhantes como esse. Que eu vou trazer sempre mais novidades assim para te alertar, para você não cair em golpes assim como eu quase que caí, beleza? Só que eu já sabia de fato, por isso que eu não caí, ok? Que eu já queria ir mais a fundo, queria entender mais para mim, ver até onde a coisa ia, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui esse conteúdo possivelmente real, tá? Real mesmo, ele é real. Aconteceu agora há pouco, até no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, tá? Então, depois que você ver esse vídeo, já passou alguns dias, alguns meses, né? até anos, beleza? Mas esse vídeo foi agora recente, tá bom? Com poucas horas, tranquilo? Então, gente, fica para vocês aqui esse alerta, muito cuidado, beleza? Então, muito cuidado ok? Utilize bem, trabalhe bem o teu Instagram, trabalhe de forma honesta, profissional, continue atuando aí com seus negócios, para quem divulga aí os seus produtos ou serviços, tá bom? Dentro do, do, dentro do seu Instagram, mas muito cuidado com os sorteios que você participa, que você está atuando aí, tá? No Instagram, ou até mesmo aí também no Facebook, tá bom? Por aí, é, nas redes sociais, beleza? Então, galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e até o próximo conteúdo!